É de consciência negra, que toda pessoa que tem sangue negro é da etnia negra, pois não existe raça na espécie humana, eu aprendi isso com uma negra francesa num chat, é, outro mundo ou a Europa, não existe mulata, existe a, cor, a negra de cor clara, de pele clara, e aqui no Brasil elas são as mais gostosas, né? com certeza. O preconceito ainda é muito forte no Brasil, tudo em defesa da propriedade, pois os fazendeiros antigos transavam dia e noite com as negras escravas e tinham muitos filhos, que seriam os herdeiros de seus patrimônios, o que justifica a existência do preconceito, ferrenho contra essa gente negra, que nem tem noção de sua origem ou por vergonha ou pela falta de informação, né? pois os avós e bisavós Podem ter sido herdeiros de fazendeiros, de gente muito rica, que até hoje mantém seu patrimônio fechado ali, roendo as unhas, pois não cumpriram o direito de propriedade e se mantiveram sempre na moleza, com aquele dinheirão todo sem fazer nada, sem trabalhar. Por isso que se lutam também pelo comunismo. Hoje, ainda com os exames de DNA, seria fácil para um descendente é negro de algum fazendeiro, pro, comprovar sua descendência, né, Fala, ó, eu sou é, bisneto daquele fulano que é dono de tanta terra, ele tem que dar um pouquinho pra mim, porque ele morreu e não dividiu, né, então aí nasce o preconceito. É, agora, seria fácil para um negro de pele clara comprovar a sua descendência com esses exames de DNA, a gente muita pesquisa, informações e rastreamento e tal. A pessoa conseguiria ver da onde que ela veio, pois é o pessoal negro que construiu muito do Brasil, né? Muita, muita muito da parte do, do Brasil foi feito pelos negros. Né? Então nós devemos isso ao povo e não devemos cultuar o, o preconceito contra a gente normal como nós, Pessoas que trabalharam e foram exploradas durante décadas e décadas, como a maioria de todos os brasileiros, né? É isso aí. Um abração para todas as mulatas do Brasil. Até mais.